Fala, galera! último vídeo de 2022, já desejo pra vocês um feliz 2023. E no vídeo de hoje eu trago pra vocês o projeto que eu tô mais empolgado pra começar o ano de 2023, que é o Bilhar Cripto. Basicamente aqui é um jogo de sinuca, onde você pode ganhar dinheiro jogando sinuca. Exatamente, cara. E aqui no Brasil todo mundo gosta de uma sinuquinha, tem sinuca em todo o bar. A gente tem o Baianinho de Mauá, que é o principal jogador de sinuca no mundo, na minha opinião. E enfim, cara, eu gosto muito desse projeto por causa disso, porque eu gosto muito de sinuca. Imagina você poder ganhar dinheiro jogando sinuca É a melhor coisa que tem Então basicamente, tá ligado aquele jogo 8 ball pool Cara, eu sou viciado nesse jogo 8 ball pool É pra celular, dá pra jogar Me divirto muito, passo horas jogando E agora imagina, esse jogo na versão Onde você pode jogar e ganhar dinheiro Com NFTs, é basicamente isso Cara, sensacional a ideia, não é mesmo? Então basicamente a gente já pode testar o jogo Aqui no site, o link vai estar aí embaixo É só clicar aqui em play, beleza? E é muito simples, aqui você já pode testar o modo solo Beleza? Aqui no modo solo você já pode estar testando Ainda é apenas uma beta, vamos dizer assim, mas você pode jogar e depois, né, no futuro, você vai jogar online, por exemplo, e você vai ter seus NFTs aqui ó, na parte de NFT. Você pode ver os tacos são NFTs, a mesa também é NFT, e você vai poder jogar. e Ganhando a partida ali, você ganha dinheiro né, de verdade, né? O token deles aqui vai ser convertido para dinheiro real, beleza? Então vamos testar logo sem enrolações aqui, só no molde. E aqui tá o jogo, ó. Muito simples, você vem aqui, ó, puxa para trás com o mouse, estourou. Pronto. Fechou, vamos ver se a gente acertou alguma, já acertamos Uma ali, duas, olha lá Ganhei um combinho aqui, fechou Pronto, a gente pode ir para a próxima Vamos encaixar pra essa daqui, ó Vamos lá, vou puxar essa daqui E foi mais uma, show de bola Vamos pra próxima, eu sou bom nisso aqui, mano Eu jogo muito, igual eu falei pra vocês, no celular eu jogo muito Então, é, tô acostumado a jogar Fechou, vamos ver se não dá Acho que aquela ali não dá Vamos ver se essa daqui dá, acho que dá essa daqui, ó Vamos ver, eu acho que eu errei Acertei, show de bola. E tem um tempo ali em cima, tá vendo? Tem um tempo ali em cima e a gente vai jogando, cara. Vamos estourar agora ali embaixo. Vamos estourar. Boa, mais uma, foi. Beleza, sobrou essa aqui em cima aqui pra mim. Fechou, vamos estourar ela aqui também. Boa, mais uma. Já dá pra encaçapar ali também naquele canto, ó. Boa. Boa, mais uma. Cara, sou bom. Vocês perceberam como realmente jogo, né? Por isso que eu fiquei muito empolgado pra trazer esse vídeo pra vocês. Porque, cara, eu realmente jogo. Não tô zoando, não. Não é, tipo... Ah, errei uma aqui, mas acertei lá em cima. Então realmente eu gosto de jogar, não tô fazendo um vídeo só por fazer, entendeu? Eu realmente gosto bastante e jogo bastante. Então eu fiquei muito empolgado, né, de ter esse jogo na versão NFT, né, Crypto Game. Então imagina poder jogar e ganhar dinheiro, é a melhor coisa que tem, né? Jogar um joguinho que você gosta ganhando dinheiro é muito bom. Fechou? Tá acabando já, ó, falta 138 segundos, 136 segundos, vamos tentar encaçar pra essa aqui. Tá vendo que você acerta, você ganha mais segundos, né? Então, muito bacana. Essa aqui eu que vai ser meio difícil, mas vamos tentar. É, errei. Tudo bem. Vamos ver o que acontece quando eu erra. Eu acho que continua, né? Primeira vez que eu erro aqui uma. Uh, vamos ver, é, continua, o tempo vai rolando. Então, é de boa, cara, não é difícil, tá? O jogo dá pra se divertir e não tá difícil. Então, bem bacana, fechou? Vamos agora encaçar a verdinha aqui. Boa, só falta agora essa vermelha aqui. A gente vai jogar ela lá em cima e acabou, cara. Não errei, vamos tentar agora de novo. Cara, eu tô jogando de boa também na né? maciota. Assim, tá aí, ó, pronto. Acabou, é isso mesmo Bom, então é basicamente isso Galera, o jogo muito legal Tá aprovado Aqui, ó Você pode ver um pouquinho das NFTs E, cara, não tem segredo É isso aí, tá bom? Agora um pouco mais da parte técnica No projeto Por exemplo, a parte do roteiro A gente tá aqui, aqui acabando 2022 Então ainda tá no início Da implementação do jogo, né? E agora, já né, em janeiro Começa, então, a pré-venda O lançamento na Pancake Na CoinMarketCap Capcom Geek A versão de demonstração Realmente do jogo E aí lança, né Na Inno aqui E o jogo Começa a ser melhorado Aí lá pra Fevereiro março começa mais marketing tal e aí a aplicação de você poder realmente jogar e ganhar dinheiro fechou aí em 2023 vai ter o lançamento do dap marketplace embaixador do jogo aí no terceiro trimestre de 2023 tem o pvp torneio mais listagem aí e o lançamento na play store porque eles querem lançar tanto para android quanto para iphone né e aí finalizando 2023 o jogo numa versão mais 3d com mais torneios aí presenciais isso é muito bacana cara se nunca movimenta muito dinheiro aí em torneios tal então essa que eu creio muito que vai dar bom, tá? E mais expansão e mais lançamento aí, agora sim na versão do iPhone, que demora mais pra lançar pro iPhone, né? Aí aqui na parte de Tokenomics, o que eu falei pra vocês, né? Que aí tem um token sim que você vai poder ganhar. Como vocês viram, ainda não lançou, então ainda vai ter o um lançamento e aí você vai poder jogar e ganhar dinheiro. Então basicamente aqui, ó, tem 38% no tesouro, 18% na liquidez, 7% no marketing, 5% para desenvolvimento, 2% pro time e 30% vai ser a pré-venda. E aqui, explicando agora, resumindo o vídeo, como você joga? Então primeiramente você vai comprar os tacos que são os NFTs que eu falei pra vocês depois você vai entrar no DAP vai conectar sua carteira, aí depois você vai nas NFTs que eu mostrei também pra vocês ali, você escolhe o um modo solo e aí você pode jogar e tentar acertar as bolas lá no buraco, é a sinuca básica. Depois disso, quando acaba a partida, você vai ter os pontos lá total que você é, adquiriu, e aí esses pontos você troca por token, né? E esses tokens você vai trocar por dinheiro. E mais uns pontos importantes aqui também, como por exemplo, como comprar os tokens, você vai poder comprar na pré-venda na Pink Sale ou na Pancake Swap, tá? E aqui mostra tudo, as taxas, é, enfim, como joga o jogo, tudo aqui, mas eu vou deixar o link para vocês aí embaixo, pro vídeo não ficar muito extenso, você pode tirar todas as dúvidas aqui, beleza? E bom, galera aí embaixo também tem todas as redes sociais do projeto o Twitter, por exemplo, olha só 6.200 pessoas seguindo, bastante gente seguindo, então o projeto tá sendo apoiado por muita gente. No canal do Telegram tem 13 mil pessoas inscritas, muita gente também, e tem 14 mil aqui no grupo do Telegram, então galera já entra aí no Telegram, tem muita gente apoiando e vale a pena você entrar para tirar as dúvidas, para ver outros investidores do projeto outras pessoas que estão empolgadas é, vale a pena, né? Se você gostou, ficar por dentro ali da comunidade, realmente imerso no projeto pra não perder nada. E é isso aí galera, último vídeo do ano, espero que vocês tenham gostado desse projeto, eu acho que tem muito potencial espero que tudo dê certo, porque o projeto é muito divertido e ganhar dinheiro jogando melhor coisa que tem, então eu vou ficar de olho no projeto que tá muito bacana, fechou? Tamo junto galera, agora dá uma estudada aí no projeto, novamente feliz ano novo e até a próxima, falou!